E agora, simplesmente, um dos melhores sites para apostar. Só não digo que é o melhor, porque ele, assim como a maioria dos sites das casas de apostas, eles, depois de um tempo, limitam o valor da sua aposta. Então, a 888 Sport agora, vou mostrar tudo o que eu sei sobre ela. É uma experiência aqui na 888 Sport também, aí de bastante, bastante tempo, mais de dois anos. Ela foi uma das primeiras casas que eu me cadastrei, na verdade eu utilizava mais poker e depois comecei a utilizar a casa de aposta. Então se você quer saber mais aí sobre algumas casas de apostas onde eu apostei, e indico, você dá uma olhada aqui no no canal, você dá uma olhada aqui no canal Apostador Recreativo e vai encontrar aí muitas dicas importantes de casas importantes, lugares onde comprar e vender Neteller com segurança e também casas que oferecem bônus aí onde eu retiro todo mês. E posto aqui no site. Então, voltando aqui, eu vou falar sobre a 888 Sport. Ela tem duas opções para você apostar nela e você pode fazer cadastro nos dois sites. Um é este aqui que você está vendo. Você olha aqui no link. Você percebe que o link dela é poker888 sportcom existe outro site também da 888 Sport que é o... 888sport.com. Você pode fazer cadastro nos dois e consegue apostar nos dois sites. Os dois, infelizmente, limitam. É, você pode utilizar os dois ao mesmo tempo e não tem problema nenhum. Para fazer o cadastro aqui na 888sport, basta é, se cadastrar aqui diretamente pelo site mesmo. Já aqui, que é onde que eu mais gosto de apostar, no poker.888sport.com. Para se cadastrar aqui não existe a é, opção de fazer o cadastro através do site você tem que fazer através do software de poker que você vai encontrá-lo aqui na 888 poker.com você baixa o software instala ele aí no seu computador depois de instalar você faz a sua conta, o software de Poker da 888 Poker é este aqui, você vai fazer a sua conta e pronto. Depois que você fazer a sua conta, o seu login e senha é o mesmo que você vai utilizar para entrar aqui na poker.888sport.com, entendeu? É simples dessa maneira, já para entrar na 888 Sport não precisa, é só entrar aqui diretamente no site, mas eu recomendo este segundo aqui, poker.888sport.com. Nenhum dos dois oferece bônus de boas-vindas para brasileiros. Porém, aqui na Poker.888sport.com, ela oferece é, free bets semanais, conforme é, o montante da sua aposta ali durante a semana. Não são todas as contas que oferecem também mas algumas oferecem, inclusive a minha, e eu utilizo essa Freebet toda semana. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, você pode ver aqui no vídeo bônus semanal de até 100 dólares na 888 Sport, vale a pena você ver esse vídeo aqui para você saber como funciona. Mas resumidamente aqui, você vê até alguns valores aqui na tela, se você apostar de 50 dólares até 249, você ganha uma free bet de 5 dólares. E apostando aqui nos outros valores, você vai ganhando free bet maiores, como você pode ver aqui. A maior free bet é de 100 dólares e se você apostar 5 mil ou mais, você recebe por semana essa free bet. Toda semana que você apostar entre esse valor, você recebe uma free bet correspondente. Outro vídeo importante aqui de você ver também é este vídeo aqui, que é como resolver o problema na 888, taxa de conversão para depósitos. Porque em algumas contas, ela estava cobrando uma taxa de conversão. Toda vez que você depositava, por exemplo, na minha conta, se não estou enganado, é a segunda vez que isso acontece. Eu deposito em dólar, porém ela estava cobrando em reais. E isso gerava o um problema, porque tem a taxa de conversão e eu estava pagando mais do que deveria pagar quando fizesse o depósito. Isso se resolve muito simplesmente. Basta você ver esse vídeo aqui e eu falo como resolver. Deixo o link daqui da 888 para você entrar em contato com eles. Até deixo uma mensagem aqui, se não me engano. Deixei uma mensagem aqui no final, uma mensagem em inglês ali do Google Translation para você enviar para eles e eles resolverem esse problema aí e voltarem a moeda para dólar, toda vez que você depositar vai depositar em dólar e não em reais, e assim não vai ter nenhum tipo de conversão ali que acaba dando prejuízo aí para os apostadores beleza? Então ela não oferece bônus de boas-vindas mas oferece freebet aqui na poker.888sport.com isso eu estou falando baseado no Brasil, porque para outros países elas sim oferecem bônus outro fator interessante aqui é o prazo de retirada, o prazo de retirada na 888, não importa qual aqui, é de 3 dias, é o maior prazo que eu já vi das casas que eu costumo apostar, 3 dias, 72 horas, mas vale a pena, não falha no pagamento, toda vez que você pede, só aguardar e chega lá em 3 dias, em alguns casos, pode demorar até mais, 5 dias, por exemplo, eu já vi isto. Em alguns casos, isso depende do nível da sua conta, mas geralmente são três dias apenas aí para ser depositado. A 888 Sport ela tem duas outras casas que tem odds similares a elas, além da própria 888 Sport, né? através do outro link aqui, tem esse link como eu já disse, poker.88sport.com e tem a, apenas 888sport.com Elas têm odds iguais e até o site é muito parecido A forma de apostar também é tudo igual Mas além disso, além disso tem outras duas casas aqui que tem odds similares Que é a Unibet e a 32 Red é, A 32 Red ela limita muito rápido Muito rápido mesmo Então tipo dá pra usar ela só por um período curto e os limites nela mesmo sem ser limitado costumam ser um pouco menores do que a 888 mas assim no começo ainda dá para se apostar tranquilamente até ela limitar a outra casa é a unibet a unibet antes era boa mas deixou de ser para brasileiros porque ela não aceita mais depósito por neteller ou screw como você vê aqui tem opção mas depois de um tempo ela retira essa opção para os brasileiros quando você faz uma nova conta você ainda consegue depositar com Netela Screw, mas depois não consegue mais retirar. Porque eles retiram essa opção e só deixam cartão de crédito ou transferência bancária. Se isso não for um problema, vale a pena uh, utilizar aqui a Unibet. Uh, os limites dela são parecidos com a da 888. Ela também limita, só que demora um pouco. E uh, Ela tem um bônus de boas-vindas aqui, eu não lembro de quanto que é. Mas geralmente ela oferece uma Freebet, se eu não estou enganado, são de 50 euros ou 50 dólares, né? Enfim, de qualquer maneira, eu não utilizo ela apenas por isso, por ela não aceitar mais Neteller eu o screw, mas ela tem odds iguais a 888. E sobre a limitação aqui na 888, ela limita aqui na parte do Poker, poker.888sport.com. Na verdade, na, eu diria até nas duas, é porque essa 888 Sport, ela limita mais rapidamente e impõe um limite menor ali. Já aqui na, na Poker.888sport.com ela limita, mas ainda dá para fazer umas apostas nela com uns valores aí consideráveis. E depois de você continuar usando ela, ela te limita de novo. E aí sim, num valor muito baixo que fica mais difícil para apostar, mas isso demora bastante ela limitar. E aí ela só deixa você apostar muito em jogos muito importantes Tipo jogos de futebol top, de basquete, futebol americanos, tênis Só esporte top e jogos top Do resto você vai conseguir apostar uma quantia muito pequena Algo muito interessante aqui também que tem na, na poker.888sport É através do software de poker Que eu vou mostrar aqui agora Mesmo para você que não joga poker Ou para quem joga tem várias vantagens que é oferecido por aqui e você também pode fazer alguma grana a partir disso aqui, entendeu? Então eu vou mostrar tudo aqui, inclusive assuntos relacionados ao pôquer. Primeiramente, toda vez que você entrar aqui vai ter vários bilhetes, é, giros gratuitos, como você vê aqui. E você pode ganhar tickets para jogar pôquer, não, ainda não é para você ganhar é apostas esportivas em alguns casos você ganha também ganha free bet. então você vem aqui mesmo que não tenha esse número 1 um, ou não esteja aqui especificando quantos giros você tenha mesmo que não tenha nenhum igual aqui no desafio você clica porque geralmente às vezes pode ser um erro instalar o seu giro e se você não clicar não vai receber e como eu disse você na maioria das vezes vai ganhar tickets para entrar em jogo de pôquer mas em algumas vezes você ganha algum tipo de freebet, como eu já ganhei ali, algumas free bets pequenas de 1 um dólar, 5 dólar, enfim. Vamos rodar aqui, vamos ver se cai alguma freebet ali para aposta. Mas se não cair, cair tickets, nossa, não ganhei nada. Só porque eu tô gravando vídeo. Às vezes acontece mesmo, não ganha nada, normal. Deixa eu fechar aqui. Tem vários bilhetes aqui gratuitos. Todos esses são para poker, então não vou mostrar essa parte aqui. Porque esse vídeo aqui é mais sobre apostas esportivas. Aqui em desafios, você vai ver maneiras de somar pontos. Esses pontos, como eu já disse, você pode trocar depois por apostas gratuitas, né? Free bets, E também pode trocar por dinheiro. Pronto, aqui estamos nas fichas de ouro. Você vê aqui que eu tenho 2 mil.. 975 fichas de ouro Que você vai acumulando aí Essas aqui foram acumuladas a maioria com apostas Sempre quando você aposta você ganha fichas de ouro E também tem outras maneiras que Jogando cassino, jogando... É, jogando poker, etc, etc Então aqui em esportes aqui Que é o, o alvo aqui desse vídeo Você vê aqui que eu tenho que fazer apostas em odds de 1.5 ou mais e aí, eu ganho um ponto por cada 16 centavos apostados nas apostas. E aí, vou somando aqui os pontos. E os pontos se transformam em fichas de ouro. Cada vez que eu atinjo um objetivo. Por exemplo, você vê aqui um exemplo. Meu nível é 79. Se eu chegar, somar meus pontos, quando eu chegar a 1.500, eu vou ganhar 150 fichas de ouro. Que vai se somar aqui. Depois de ganhar todas essas fichas de ouro, eu posso vir aqui e trocar. Clicando em resgatar, vamos ver aqui as opções que eu tenho. Eu posso trocar aqui por bilhete de entradas é, em torneios de pôquer. Mas aqui falando de apostas esportivas, eu posso trocar por opções de apostas gratuitas. Começa aqui a é 1 um dólar por 90 fichas de ouro. Mais abaixo eu vou encontrar freebats maiores. Como por exemplo de 3 dólares aqui para utilizar em apostas é, esportivas. 3 dólares por 265 fichas de ouro. Vamos ver mais abaixo aqui, 5 dólares por 440 fichas de ouro. E por último, temos 10 dólares por 850 fichas de ouro. Você vê aqui que dá para trocar essas fichas por apostas gratuitas. Além disso, também é possível trocar por dinheiro, para depois poder fazer a retirada. Você está vendo aqui, trocar por bônus de dinheiro, mas bônus de dinheiro é para ser utilizado no poker. A última opção aqui, temos dinheiro. Você troca o dinheiro, você marca essa opção e você está vendo aqui mil fichas equivalem a 10 dólares. Eu tenho 2.975 fichas, se não me engano, que dá 29 é, dólares e 75. Deixa eu ver se é isso mesmo, exatamente. Vou fazer a troca aqui para vocês verem, mas antes de fazer a troca vamos lá na loja. Tem outra opção ainda que é ir na loja da 888 e trocar por algum produto aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Na, aqui na loja da 888 Poker, onde você pode trocar os pontos aqui. Tem até uns prêmios interessantes aqui, igual o casaco, tudo original, né, da 888. Tem o um notebook aqui, mas também precisa de ponto para caramba. Tipo aqui, ó, 242 mil pontos. São muitos pontos. E aqui tem uma opção aqui, que se você clicar aqui, ó, para mostrar apenas é, valores abaixo do que eu tenho na minha conta. Apenas... É, valores abaixo de 2.975 Golden Tokens, que é o que eu tenho aqui. Aí tem uns prêmios até interessantes também, tem um boné aqui da 8.8 Poker. E tem vários prêmios interessantes aqui, eletrônicos, prêmios em esportes, todo tipo de, de prêmio. Mas prêmios melhores aqui, precisa de ter, precisa de ter muitos pontos para conseguir eles. Alguns até que são baratos, ó, por exemplo, essa webcam aqui, eu não sei se ela é boa também, mas apenas 4515 fichas de ouro ali ah, enfim tem vários pontos aqui interessantes vários pontos interessantes não vários produtos interessantes dá para trocar aqui só juntando os seus pontos seguindo aqui em frente eu vou fazer essa troca de 200 e de 2975 fichas de ouro por 29 dólares e 75 eu acredito que é assim que eu fizer a a troca eu já posso fazer a retirada, não preciso fazer nenhum tipo de rollover, mas eu não vou fazer a retirada agora, só vou fazer aqui o resgate. Vamos ver, tem certeza que deseja trocar sim, você resgatou 2.975 29, fichas de ouro, que deu 29.75, você vê aqui no meu saldo como mudou, estava 10.10, agora foi para 29.85, outra maneira aí de, de ganhar uma grana aqui com 8.88 pouco. Quanto mais pontos você tem aqui, mais dá para você trocar. Então já que eu estou aqui também, você vê que bilhetes, ó. Ela sempre oferece uns bilhetes gratuitos aqui. para quem joga pouco é interessante aparecer aqui uns bilhetes que você pode utilizar e também transformar em dinheiro. Então isso aí é a maneira de você ganhar dinheiro aqui também ah, de forma indireta na 888poker. Fazendo suas apostas lá na poker.888 esporte.com tem que ser neste site para gerar pontos aqui no software de poker então é isso aí é a 888 esporte é um é uma dos melhores casas que, que utiliza e tal único problema dela mesmo é essa limitação mas isso é isso é normal a maioria das casas limitam vou mostrar como apostar aqui também para quem não não tem o costume selecionar esse jogo aqui e é sempre eu gosto sempre de ver é o valor máximo da aposta, né? Infelizmente aqui não tem nenhum botão, então a única maneira é você colocando o um valor bem alto aqui, tem que ser acima do valor que você tem na conta, né? Porque se você coloca aí um valor, por exemplo, que eu tenho na minha conta, eu vou acabar apostando sem querer. Então você bota um valor muito acima, faz a sua aposta e vai ser mostrado aqui o valor é demasiado elevado, você clica em voltar e pronto. Tá aqui o valor máximo que é de 75 e aí depois de fazer isso aí sim vai aparecer o botão aposta máxima então essa é a maneira de apostar na 888 esporte através do site poker888 ponto esporte.com e também de ganhar seus pontos aqui na no software de poker e depois fazer a troca dos pontos das fichas de ouro e finalmente fazer a retirada e lucrar aqui indiretamente na 888 esporte